Arranjei a minha mesa aqui e absolutamente ainda não estou confortável com a disposição de tudo Mas enfim, isso não importa porque agora eu sei exatamente onde eu tenho que ir Pois é, de fato, tem uma máquina aqui na fase do Oasis E eu tinha esquecido completamente que existia uma máquina aqui no Oasis Porque como é que você ia se lembrar uh, se você, sei lá, estivesse jogando mais do jogo UAU! Incrível! Se você estivesse jogando, sei lá, mais do que de 15 a uma hora do jogo uh, por dia, isso provavelmente iria fazer uh, ficar mais fresco na sua memória. Mas, é, tem uma. Ah. Tem uma máquina suspeita aqui nessa fase que eu achei que era uma máquina suspeita. Porque é ali que você coloca a Esmeralda do Caos, é definitivamente uma maneira interessante de se ativar um pós-jogo. Pra falar a verdade, também é legal que, tipo, dá pra perceber que aquele círculo no mapa formado pelo deserto aqui é extremamente suspeito. E, enfim, cadê... eu acho que tá, tipo, diretamente depois do midpoint e está mesmo. Uou, wow, a câmera até foi ali pra cima, indicando que isso se transformou em uma engrenagem. Tá bom, né? E agora o mundo inteiro explodiu. E agora isso se tornou uma fase completamente diferente, com música mais animada, etc. Você deve ter descoberto a Maldição do mas você não vai descobrir como sair dessa... Você vai ficar andando em círculos. Oh, incrível! Isso se transformou numa fase... Oh. Isso é uma fase daquelas, na verdade? Ok! Meio, baixo, cima, cima. M muito, muito obrigado, jogo, por tornar bem óbvio. <risos> uh, meio, baixo. Oh, o jogo. Cima. Então, cima. O jogo deixa bem claro ali. Ok, quer saber se o jogo dá tá dicas pra gente. Eu aceito isso. Isso é bem melhor do que... Do que simplesmente Mario 1, o retorno. Ok. Isso já é um aumento considerável de dificuldade com esses saltos. Oh, oh a câmera não volta. Naturalmente. Ah... é yeah, talvez dê pra você entrar naquele cano. Eu prefiro não arriscar. Simplesmente prefiro não arriscar. Uh... Ok, moedas Super Mario World Central não estão envolvidas nisso, porque eu já peguei as moedas aqui. Espera aí, será que isso aqui tecnicamente significa que essa é só uma fase que tem três saídas? Algo que certamente seria uma tecnologia extraordinária em 2011, mas uh, em 2022 é bem corriqueiro. Eu não sei, eu teria que prestar um pouquinho mais de atenção em tudo pra realmente saber e... Eu preciso de um cogumelo? Bom, talvez eu não precise de um cogumelo. No... Por que tem moedas? Por que tinha moedas ali? Eu não tenho a menor ideia, mas aqui é a parte onde... Ai, oh, tem moedas ali, provavelmente indicando o caminho que a gente tem que ir, não é? Yeah, yeah... É isso que parece. Ok, tudo bem, eu compreendo. Não estou gostando do que está acontecendo, não estou gostando do que está acontecendo, isso é incrivelmente desconfortável. Ok, tudo bem. E agora... Uh... Tudo isso é desconfortável, olha só. Errado. Ok, basicamente eu tenho que ir aqui por cima. Uh, tem um problema aqui. Vocês estão percebendo? O problema, na é verdade, o problema é que as moedas que eu coleto permanecem coletadas. Ou oh, não? Jogo, não faz isso com a gente. Não faça isso com a gente, porque isso é super injusto. Oh, vou ter que fazer isso em um único salto. Terrível. Mas tudo bem. Não, não é tudo bem. Ah... Bom, não é muito que a gente tem que refazer aqui no fim das contas. Não, simplesmente. Eu deveria ter pego um cogumelo. O jogo ia simplesmente dar um cogumelo de graça aqui pra gente, mas. Ok, tudo bem. Paciência. Isso aqui vai simplesmente ser o que é. E não vai deixar de ser. Ok. Meio, baixo, cima, cima mesma coisa e eu continuo uh, com o Mario pequeno, isso não é bom, mas tudo bem, a gente já passou da primeira parte e a gente vai conseguir um cogumelo aqui, o que vai ser bem legal, certamente sem dúvida alguma, ok, com talvez muita dúvida, ok simplesmente, Ha! Então agora é a parte onde eu tenho que... que Fazer saltos precisos. Ok, não dá pra entrar naquele canto porque, tipo, o Big Bull estava bloqueando ele. Bom saber... Bom ter uma confirmação ali. Ter essa confirmação é realmente... Importante. Yeah. Iá! E mais uma vez. Iá! Yeah. Oh, essa parte aqui ah, Ok, tudo bem Não sei como você conseguiria passar para ali ah, Se você estivesse grande Mas talvez, ou simplesmente Não estou examinando o suficiente Siga as moedas Honestamente não sei o que o jogo quer que a gente faça aqui Exatamente, mas tudo bem Estou seguindo as moedas Agora Eu tenho que fazer Um zigue-zague e na verdade eu não compreendo completamente o que o jogo quer de mim aqui. Pera aí. Oh, eu acho que o jogo só quer que eu colete tudo. Isso não é tipo, exatamente as regras uh, de Mario 1, não é? Oh, isso aqui é, é algo certamente. Algo que eu Bom Peraí, o que? Aquele Big Bull, simplesmente, não foi sólido Eu não tenho mais remota ideia Agora eu não tenho dicas, eu não tenho nada eu não tenho isso Yeah, blocos Meu favorito O que, que eu faço aqui? O que o jogo quer, afinal? Tipo... Isso não é justo, isso não é bom, isso não é ok. Pré. Ok, então eu vou simplesmente fazer isso. Então... Agora eu acho que a ideia é que... É, você vai para aqui... Então você vai por aqui... E não funciona e não dá certo. Olha, eu odeio isso. Eu odeio tudo isso. Muito e muito mesmo. Isso é péssimo. Isso é terrível. Isso é impert... Quem liga com o p -Suit? Eu não quero isso. Me dê um cogumelo, jogo. Algo útil. Por que o jogo não dá um cogumelo aqui pra tu? Uau. Isso é odioso huh. bom tá bom né não é muito que eu faço sobre isso ah se eu soubesse que essa fase ia ser uma fase desse tipo eu ia ter assistido a fase inteira no youtube pra eu ter pelo menos a noção tipo eu teoricamente entendo a regra só que só na teoria, talvez tenha algumas dicas contextuais aqui que eu simplesmente não consegui interpretar, mas eu não sei. Espera o quê? Hã? Meio? Baixo? Oh, ok, entendi qual foi o erro que eu cometi. O jogo é... Extremamente particular Sobre o que a gente tem que fazer aqui Bom Agora a parte onde eu Não sei, o saco é que tipo Tem uma seção de Platforming uh, Razovelmente difícil Aqui, Aí a gente volta Pro purgatório do Quebra-cabeça O okay. que? é um saco Tem que a gente Refazer aquilo um monte de vezes Sendo que é nem tão desafiador. A propósito, e, ó, eu tenho que me lembrar daquele bloco específico. Aqui! Eu acho que a ideia é que você não pode simplesmente saltar direto aqui, porque aí você vai acabar em maus bocados. Agora, se você fizer isso, vai ficar tudo ok. Uau, incrível. O que que é pra eu fazer aqui? O que é pra eu fazer aqui? Tem moedas aqui no cano. O que... Moedas no cano significa Peraí, significa que... O cano amarelo... Eu acho que a ideia é que você vá pelo caminho dos canos É isso? Eu estou interpretando corretamente a ideia Porque... Yeah, eu. Não, não sei. Realmente não sei. E continuo sem saber. Adoraria saber. Ah. Olha, eu odeio isso. Espera aí aqui é verde. Oh. E aqui eu vou pelo cano amarelo. Eu sou um imbecil. Ok, legal que eu simplesmente interpretei incorretamente e tinha que pensar um pouquinho mais. Uou, wow, cano multicolorido. Ok, não encoste nesse bloco multicolorido. Eu encostei no bloco e agora nós finalmente podemos seguir em frente para o pós-jogo. Ok, Honeydew Hills Vamos começar e ver o que raios é isso Isso parece o tipo de fase que uh, foi feito pra Mac Kids Peraí, tem... sim, tem moedas Ó. Oh. Seria legal uh, não ter uh, moedas nesse mundo, mas tudo bem Eu aceito Uh, olha só aquela flor de fogo Crescendo naturalmente ali. Nossa, eu uso a imagem. Ok, power-ups. Sinos de power-up. Oh, os power-ups simplesmente são diferentes agora. Nós temos símbolos Oh! Não, não, não. Isso aqui é algo completamente diferente. Ok, amarelo é moedas e, tipo, vermelho é um cogumelo. Ok. Vagamente regras de Donkey Kong Country, mas bem vagamente. Põe uma ênfase no quê? Mini Yoshi existe nesse jogo. Por incrível que pareça. Ok, tudo bem, eu tenho Blood Bills infinitas. Aqui pra conseguir o meu Yoshi. E eu consegui um com o um bug do... Devoramento duplo. E agora a gente pode voar à vontade. Mas só um pouquinho. A ah, minha possibilidade de voar se foi, mas não importa. Yoshi, eu preciso de você! Obrigado por não ter saído do universo aqui. Eu estou tremendamente grato com isso. Ok, tudo bem. Eu não vou me arriscar. Yes, Eu pensei que aquela nuvem fosse quicante Caso vocês sejam confusos com o acontecimento inteiro que ocorreu ali uh, Espero que vocês sejam felizes por entender a situação exata aqui E yeah, é, não, só, só quando eu for pro sino que eu vou entender as coisas Oh meu Deus, é o Waka Nós finalmente sabemos Ahn uh, o que é um Waka adulto. Ah, felizmente, ah, cronologicamente, esse jogo deve ah, ter acontecido antes ah, do Paper Mario. Caso contrário, Mario certamente colaboraria com a extinção dessa nobre criatura. Mario não exatamente o maior conservador na natureza. Por mais que suas tendências heróicas iriam fazer você pensar que aquele cupa azul sumiu. Ele desapare. Sumiu tá invisível? Tinha uma Bullet Bill que simplesmente se tornou invisível ali. E quer saber? Eu prefiro não pensar em nada disso. Completo acidente eu ter destruído aquele casco. A propósito. Se eu tivesse tentado de propósito, não teria dado certo. Ah, a dificuldade está começando a dar uma... Oh, não. Eu estou vendo o que está acontecendo aqui. E... Sem não. Oh, não! Yoshi! Bom, pelo menos tem um cogumelo aqui. Eu espero que eu não precise daquele Yoshi. Senão eu vou ficar infeliz. Ok. Hora de fazer um pulo cego aqui. Que não era nem cego, mas... Ahn... Uh... Era um pouco aqui... Capa de Yoshi, você precisa do Yoshi. Uau! Quem diria? O jogo te dá um Yoshi e quer que você utilize ele. O saco é que eles utilizaram tipo o exato gráfico idêntico uh, do daquele bloco que simplesmente não parece como algo que o Mario atravessaria. Eu vou reclamar disso até o fim do jogo. É simplesmente a natureza disso. Ok, tudo bem. Vamos e vamos. E eu repito mais uma vez, vamos. Eu já, já fiz o suficiente aqui pra compreender. E é cubo desapareceu de novo e eu não sei porquê. Eu tinha que estar tá prestando atenção nele. Será que ele acabou caindo por algum motivo que eu não consigo... Completamente processar adequadamente Não sei Mas... é Pelo menos está gravado em di... Que? tá Está gravado em vídeo Caso alguém realmente queira Investigar melhor essa situação inteira Porque eu acho que valeria a pena Investigar essa situação inteira Ok, tudo bem Simplesmente... Isso é um salto... Tão desconfortável. Não é tão desconfortável assim. E ela... Não! Eu me recuso a acreditar que isso acabou de correr. Ah! E esses eram isso de propósito. Esses eram isso ultra de propósito. Uau! Jogos colocando inimigos como obstáculos? Que coisa mais ousada. Meu Deus, eu não acredito que os absolutos animais fizeram algo assim. <risos> ai, ai. Isso honestamente não vale... valeria nem a pena ter comentado. Ok, estou de olho. Ahá! O mistério foi desvendado. O Super ali empurrou aquele culpa. Aquele super incrivelmente mal educado. Sacanagem fazer isso com seu compatriota. Simplesmente empurrar ele ali. Você sabe que ele não sabe nadar e ele não tem nem. Não tá nem aí. Ele simplesmente empurrou aquele culpa. Se eu tiver que reiniciar a fase de novo, vai acontecer de novo. E aquele super não tá nem aí se o nome dele aparecer. Como manchete nos jornais... Ok, esse lugar aqui provavelmente não tem jornais. Pra falar a verdade, eu tô surpreso que esse lugar inteiro... são é uma flor de fogo. Uh, mas, hein? Com licença. Só deixa eu pegar esse... Culpa! Ok, o jogo tá... Fazendo... Gah! Eu pensava que eu firmemente estava numa situação boa ali, mas... Ok, não. stress. Então a gente se recupera. E... Ok, deu certo. Apesar de tudo, o Midpoint seria extraordinário. O Midpoint seria realmente extraordinário. Pudubuls estão saindo da água. Realmente, esse é o mundo insano das loucuras. Midpoint! Pistez foi desestressado aqui. Ok, aqui é a parte onde nós conseguimos uma capa de pena. E, peraí, o arco-íris é o quê? Uma vida. Ok, tudo bem. Agora nós temos uma capa de pena que poderá ser utilizada para grande proveito em teoria. E é, você pode ficar continuando a remissar seus martelos ali, mas em Flying Hambro, eu não vou reclamar de nada. A propósito, gráficos incríveis nesse lugar aqui. Hum. Oh, ele desapareceu. Isso só ajuda a minha ideia. Yahoo! Olha só, estamos aqui onde tem uma flor de fogo aqui. Por que eu decidi que isso era uma boa ideia? Eu não sei. Mas eu havia decidido tal coisa. Tem um gerador de Bullet Bills aqui, caso você não tenha reparado. Isso não é legal e eu posso ter ignorado algo importante ali atrás, mas tudo bem. Realmente espero que eu não precise do Yoshi. E o fato de eu ter conseguido um casco multicolor... Ah... Ok, aqui é o caminho que você... Peraí, o que, que o jogo quer que a gente faça? Afinal... Eu tenho dúvidas. Dúvidas que o jogo não está respondendo aqui neste momento. Ok, esse cano é um cano no qual você pode entrar E aqui, será que nós encontraremos exatamente o que eu quero? Bom, tchau Yoshi, foi bom te conhecer nessa fase aqui Oh, o jogo tá de sacanagem Sério mesmo? Eu me recuso a acreditar não bastava a outra fase. Tem mais uma fase que depende de Yoshi aqui. Vá se enferrujar. Em um local com alta concentração de oxigênio. Ok. Acho que não deve ser completamente horrível. Pulo cego, pulo cego. Yeah. O cego foi cego Quem diria ah. Eu Eu instantaneamente desanimei Ok, talvez Tenha algum Yoshi por aqui Talvez o jogo Seja Coerente o suficiente Pra dar um Yoshi Aqui pra gente Será que o jogo vai ter esse mínimo de decência aqui? Ou ele vai ser simplesmente puramente odioso? Ele vai ser puramente odioso. Já deu pra observar ali que esta era a realidade ali. Então, ok, eu vou simplesmente ter que arrastar o Mario de volta até o começo da fase. Pra eu conseguir recuperar o Yoshi incrível eu não imaginei que aquilo fosse funcionar daquela maneira a propósito ah, errando completamente o salto ah, eu acho que dá para pelo menos saber onde está ali. aí vocês dizem sim que termina a fase aí depois recomeça mas não eu irei fazer isso porque isso é um benefício para os meus interesses aqui não sei exatamente porque eu tô tão confiante nessa conclusão, mas é... Ok, pelo menos eu não morri. É, quer saber? Eu vou fazer a coisa que eu disse que eu não ia fazer. Porque assim eu não tenho que fazer o um caminho, ao contrário obtuso. E a pior parte é que, tipo, o Yoshi é particularmente irritante de se obter. Não bastava simplesmente você, tipo, apertar um... Bater num ponto de interrogação. Isso... Não. Você tem que fazer ele devorar 5 Bullet bills Aí depois seguir em frente. É incrivelmente irritante. Olha. A fase é legal. A situação do Yoshi elimina a parte legal da fase. Só dizendo. E substitui ela por amargura que realmente não precisava existir mas existe e essa é a realidade aqui ok, pra oh. eu vou ter que passar por essa coisa inteira sem perder o Yoshi obrigado obrigado designer da fase por dar presente tão grande. Eu sabia que aquilo não era correto. Meu, esse Amazing Stationary Hammer Pro ali ele simplesmente está completamente sem expressão. Ele está... Tipo, isso é simplesmente a cara do Lucas. Uh... Ele talvez possa insistir que ele está ok, mas a gente pode ver pela expressão Inexistente na cara dele, que ele não está. <risos> ah. A propósito, <risos> eu já vi comentários dizendo ah, num dos vídeos aqui: Uau, nem caso você morre tanto. Olha que coisa mais idiota de se dizer. Comparando com esse jogo. Tipo, eu literalmente joguei Jump. Que não é caso, a propósito, mas. Tipo. Compara eu jogando Jump com isso aqui. Eu morri certamente muitas vezes mais em Jump do que qualquer outra coisa. Eu digo com absoluta confiança. Ah, agora só falta, tipo, literalmente contar a quantidade de mortes que eu tive. Na verdade, não, nem conta a quantidade de mortes que eu tive em Jump, porque, tipo... Ou é, por que existe a possibilidade de você perder o seu cogumelo desse jeito? Ah, tanto faz. Uh, mas, enfim, porque... yeah, é, meus vídeos foram editados. Eu sabia que eu deveria ter esperado, mas não... Eu só quero que essa fase termine. Eu só quero que essa fase termine. Eu só quero pegar aquela moeda. Mas não adianta. Porque eu vou ter que refazer a fase de uma segunda vez de qualquer outro jeito. E ah, Eu ia estar... Eu achando essa fase tão boa até isso. Agora, tipo, eu estaria jogando melhor se não fosse a exigência do Yoshi. A exigência do Yoshi arruína tudo. Qual é? Que hitbox foi aquela? Ela simplesmente não pareceu correta para mim. Senão não teria reclamado, isso aqui é meio óbvio. E tem uns... Um... Eu sabia. Mas... É por causa do gerador de bunch Bills. Tornando aquilo um lugar onde você tem que simplesmente ficar esperando e dependendo de RNG pra seguir em frente. Obrigado, embasado, videogame. Aí vocês dizem... Ah, mas é pós-jogo. Eu, eu sei. Mas... Mesmo assim, a situação da moeda... Eu sei é irritante. E a fase nem é longa! É uma fase curta! É uma fase curta... Talvez eu esteja reagindo exageradamente. E, pra falar a verdade, eu realmente estou agindo exageradamente. Mas é menos exagerado do que você imaginaria. Incrível. Absolutamente extraordinário. Ok, eu ter caído ali foi pura incompetência da minha parte. <risos> não, aquela ocasião toda foi puramente incompet... Eu não estou mais... Focado Eu acho que isso É bem Bem óbvio Tipo A paciência Se esgotou Agora eu tô no tilt É, yeah, ok, é yeah, eu, eu sei desse bug É um belo bug Eu compreendo Não adianta ficar reclamando disso Simplesmente Jogue o videogame E tipo Não faça coisas incrivelmente burras Só porque você tá apressado Tipo Continue jogando como se você tivesse coletado todas as moedas... E estivesse tudo certo, que vai dar certo. E, olha só, pelo menos eu finalmente cheguei nesse cano. Tipo... acho que eu não preciso... Lembrar que... OAAAAAAAAAAAAAAA! Oh! Eu me coloquei numa situação impossível ali. Eu estava animado por alguns instantes. Ok, estou aqui novamente. Eu irei utilizar esse Goomba para... Yeah, eu não utilizei esse Goomba. Eu podia utilizar ele como uma boia. Ok, sim, simplesmente acaba com ele. É tão simples assim. É assim que você fica aqui em segurança. Que é algo que eu vou manter em mente para quando eu retornar aqui com o Yoshi. Que eu ainda não acredito que é algo que eu vou ter que fazer. Ok, aqui você tem que eliminar o Yoshi. É tipo uma tiração e sarro. Pelo menos a gente consegue uma capa de pena. Por que a fase ainda continua e tá tendo tipo desafios de plataforma aqui? Eu tô. Essa viagem é realmente necessária? Não! Não é necessária. O jogo está tirando com a minha cara. Ah! <risos> ah. Inacreditável. Ok Ah, isso abre essa fase bem legal Ah, oh, eu não acredito que eu fiz isso de novo ah. Ok, estamos aqui de novo Eu tenho que pegar a capa de pena E peraí, eu sei exatamente o que fazer aqui Primeiro, eu acabo com os inimigos aqui Deixa eu fritar este cara Ok, ótimo e agora eu posso subir aqui, pegar a capa de pena e eu consigo manter o Yoshi. Agora eu posso casualmente voar até o fim desse segmento. Uh. Ok, talvez não tão casualmente quanto eu fiz parecer Yoshi, nem ouze. Ok, pelo menos eu acabei com aquela perna doente. Isso foi. Eu. Oh, tinha um bloco aqui nesse tempo todo! <risos> eu. Eu estive confuso sobre isso por alguns momentos. Ok, tudo bem. Esse lugar aqui. É um problema. Eu vou simplesmente deixar o Yoshi ali? Isso. Isso é a coisa mais responsável de se fazer. Ok, simplesmente estaciona a criança. Ali. Porque assim não tem possibilidade dela se machucar de uma maneira idiota. E vá, vá simplesmente avançando com cuidado aqui, etc. Pronto! Todo aquele esforço só pra isso. E eu acabei uh, me livrando do Yoshi da maneira desnecessariamente uh, complicada. Eu vou simplesmente voar aqui. Porque eu quero zero risco. Ok, ótimo, fantástico. Oh, percebi uma coisa. Tipo, o jogo te dá uma flor de fogo como recompensa. Já pensou você terminar uma fase com uma capa de pena? Conseguir uma flor de fogo e acabar perdendo a capa de pena? Isso seria péssimo. Ok, é, eu tenho que, tipo, lembrar de andar no mapa pra salvar. Isso é importante. A propósito, eu acho que eu tô vendo daqui a última fase, ela é bem... Óbvia.